unitária no ponto onde eu estou querendo analisar a deformação. Que o nosso exercício é calcular a deformação em B.